Se você já vende na Amazon, se você vende na Amazon, você tem que ficar comigo para você entender como que a logística tem virado o jogo do resultado da Amazon e como vai virar muito jogo nesse ano que está começando. Então, bora comigo para o vídeo. Eu sou Alexandre agressor e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria da América Latina em vendas por Marketplace. E nós somos parceiros oficiais da Amazon. Se você entrar lá em serviços, prestadores de serviços, você vai encontrar a gente, tanto para otimização, logística, cadastro, consultoria, entre outros, diretamente dentro do portal da Amazon, por isso que a gente está aqui para falar. Bora para o conteúdo agora. Mas antes de começar o conteúdo, não posso esquecer de pedir para você clicar no inscrever-se aqui, ativar o sininho para você ficar por dentro quando nós postarmos algum conteúdo. Mas a Amazon, ela trouxe para o Brasil uma logística um tanto quanto diferente da comum, Porque eles trouxeram uma logística mundial, lá atrás, para o Brasil, onde a gente dependia só de tabelas para você poder subir, você criar a sua regra. Isso ainda existe, né? O que proporciona que se você tem produtos pesados, se você está em regiões não tão bem localizadas para frete de correio e etc., você consegue selecionar estados que você vai ser melhor, mais competitivo ou pelo menos cada capitais que você quer ser mais agressivo, isso já traz uma estratégia personalizada. Então tem sempre prós e contras, mas um grande pró é você poder personalizar inicialmente a sua estratégia. O segundo ponto, logo depois, com toda a evolução isso sendo feito a nível de Brasil, a Amazon lançou a possibilidade de você vincular o teu contrato dos Correios, o que faz com que você consiga utilizar o teu frete dos Correios já com cálculo automático lá dentro. E aí você seleciona se você está usando tarifa balcão, que é muito ruim Ou se você já fez o seu contrato Outras coisas Até porque o Correio nem tá cobrando o contrato hoje Lembrando que Correio você vai ter que ter um perfil aí Estourando, estourando 3,5kg, 4kg Depois disso começa a ficar bem alto Porque não é um padrão de carga que eles transportam com muita eficiência Então esse outro perfil é animal né? Eles têm ainda várias vantagens Para perfis de cargas menores Isso já trouxe uma facilidade Porque se você tem um perfil desse Olha, eu vendo celular, eu vendo carregador Eu vendo itens pequenos Se você vende itens pequenos Você consegue ser agressivo com uma configuração automática, o que fez muitos vendedores já começarem a mudar o seu jogo. Antes né, da Amazon lançar o FBA, inclusive a gente tem vários outros vídeos da Amazon aqui no canal, então se você quiser olhar, já corre lá depois, mas antes deles eles lançarem o FBA, que é o fulfillment by Amazon tradicional, como é nos Estados Unidos e em alguns outros países, onde você manda para distribuição, eles armazenam e de lá eles distribuem, e a gente já vai falar disso, eles lançaram o FBA on-site, né? que nada mais é do que você separar uma área da tua empresa, mostrar o que, que você tem, Ali de, de, de estoque, criar os pedidos por um, uma parte própria, uma parte de sistema próprio da Amazon e você enviar do teu CD, tá? Então a coleta passa lá e aí isso já traz para você o benefício do selo do prime, vender para clientes Prime, tá? Mas ainda o armazenamento toda a expedição por sua conta. Quando a gente passa para a evolução, pouco mais de um ano, e vamos falar que no ano de 2021 foi onde a gente mais acelerou isso, a Amazon abriu para a empresa do Simples Nacional para que pudessem vender dentro do FBA da Amazon, né? Então, separando CDs, para que as pessoas pudessem mandar os seus produtos e vender. Nós, particularmente da universidade, a gente ativou mais de 50 empresas aqui nós, participando desse momento de evolução e da ativação dos sellers lá dentro. E foi muito legal, porque o resultado está sendo incrível quando a gente olha para a FBA. A gente já teve um resultado incrível no assunto Black Friday, já foi muito acelerado, porque num preço muito competitivo, que você tem que embutir um valorzinho de acordo com o peso do teu produto, Tá? para você ofertar frete grátis para o Brasil inteiro, desde que o seu cliente seja um cliente prime. Então isso traz uma força absurda de venda. Isso faz com que você ganhe mais disputas pela oferta principal para vender o produto. Então isso está trazendo uma aceleração muito grande. Como toda gestão de fulfillment, você tem que gerir o inventário. É isso que eles esperam que você faça ali de uma forma muito coerente. Quando a gente vai para o próximo ponto, a Amazon está lançando agora, né? já lançou, ainda de uma forma bem inicial, mas já colocou começando a, isso deve tracionar muito bem, é o DBA, que nada mais é do que a coleta deles, de uma forma trazendo para uma linguagem mais comum, a coleta deles, onde você vai vender, deixar os seus produtos prontos e solicitar a coleta para que eles passem para retirar. Tem horário de corte, você seleciona até um horário de corte X, eles passam para retirar no dia seguinte a sua solicitação. Isso, de novo, faz com que você caia na malha logística da Amazon, que é muito competitiva, tá? Então, isso também é muito agressivo quando a gente olha para a evolução. FBA, 100% acelerado, aproveite, você não está por tudo no FBA. Então, coloque ali os itens de alto giro no FBA. E depois, tente buscar informações agora sobre o DBA, para você poder se ativar e continuar nessa malha logística, mesmo o estoque saindo de você, isso é muito interessante também. E se você já a correio e tá usando a tabela padrão lá do começo, onde você tem que criar o seu próprio frete. Uma dica e sugestão que eu te dou é ativar esse cálculo automático por pela tua tabela dos correios. Isso tende a ser muito bom para o teu negócio também, tá? Então é importante mapear direitinho a, a logística para que você tenha muito sucesso dentro da Amazon, tá? E aproveitando aqui todo o ensejo, se você quer entender como que a maior consultoria para e marketplace do Brasil pode ajudar o teu negócio, assim como hoje a gente ajuda mais de 286 empresas simultâneas em consultoria com a gente para todos os canais de Marketplace. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vem bater um papo com a gente, vem trazer o desafio da tua loja pro nosso negócio, pra gente poder vencer e escalar junto, tá? Então bora, vamos acelerar junto nesse ano, 2022. Valeu!